olá tudo bem então hoje eu vou fazer essa blusa tá esse tamanho serve até para o tamanho gg ok e logicamente né que eu vou estar passando para vocês como fazer menor tá olha só os detalhes ok aqui é a manguinha aí aqui na manguinha tem um acabamento ok eu vou passar passo a passo para vocês ok vamos lá bom para fazer essa blusa tá eu vou estar utilizando mais ou menos mil metros ok de linha e em torno de 300 gramas no caso desse fio tá então olha só é de mil metros me sobrou esse tanto aqui ainda tá então olha só ela é média em japão ok aqui agulha de crochê é número 4 de 2.5 milímetros até o número 5 que é de 3 milímetros tá ela tem 30 gramas 106 metros aí essa linha aqui ela tem algumas misturas de 40% de algodão 56 de acrílico e 4% de nylon ok eu vou estar utilizando essa agulha aqui de número 4 que é de 2.5 milímetros ok bom é vocês podem estar utilizando é fio né compatível a agulha 2.5 milímetros tá bom bom para quem mora aí no brasil lá vou eu fazer propaganda de graça de novo né apesar que eu também estou fazendo propaganda de graça aqui do japão <risos> mostrando as linhas né que eu uso aqui então é o seguinte as linhas compatíveis né para agulha de 2.5 milímetros duna bela verão charme prisma e glamour ok e aproveito já agradecer a jaqueline ela me enviou esses nomes de linhas né que é do Brasil que são compatíveis a essa agulha de 2.5 tá como eu não conheço muitas né? Eu acho que a única que eu conheço é a duna de tanto eu ver e a charme, né? De tanto eu ver por aí. O resto, realmente, eu não conheço como a Bela Verão, a Prisma e a Glamour. Nunca usei, né? Então, eu não sei. Então, bora lá fazer. Bom, como aquela linha lá é um pouco escura, tá? Vocês podem não enxergar tudo certinho, né? Os detalhes. Eu estarei usando esta, tá? Que é a Flower Garden. 100% algodão tá bom. Ela tem 25 gramas, 78 metros. Agulha compatível é número 2 de 2 milímetros, a número 3 que é 2,3 milímetros. Mas também pode estar usando com a 2,5 sem problema nenhum, tá? para fazer a minha pala, eu coloquei aqui 160 correntinhas, ok múltiplo de 20 não então aqui eu vou fazer logicamente que um pedaço tá feito aqui as correntinhas necessárias eu vou fechar em círculo ok então esse é o primeiro passo aí vocês fazem lá 160 correntinhas fechado em círculo ok bom aqui eu vou começar fazendo Três correntinhas aqui nesse mesmo lugar. Vou fazer mais um ponto alto, faço aqui duas correntinhas e aqui no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Onde vai esse leque? É onde vai mudar, tá? E onde tiver aqui as correntinhas, né? Que eu vou mostrar para vocês agora aqui sempre vai se repetir, não vai mudar em nada. Somente aqui onde tem o leque, tá? Então aqui ó, uma, duas, três correntinhas. A partir daqui não vai mudar, tá? Então vou contar aqui: um, dois, três, aqui no quarto, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular um, dois, três, aqui no quarto, eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas vou contar um dois três aqui no quarto faço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas pulo um dois três aqui no quarto faço um ponto baixo agora eu vou fazer três correntinhas vou pular um dois três aqui no quarto eu vou fazer o meu leque tá Dois pontos altos, duas correntinhas, e aqui mais dois pontos altos aqui assim, ok? Então, olha só: como ficou um leque: aí, eu fiz aqui as três correntinhas, ponto baixo, ficou uma, duas, três argolinhas, tá? Aí, aqui, três correntinhas, e meu leque novamente. Então, aqui eu vou repetir. Tá, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, depois eu faço meu leque, depois, faço novamente as argolinhas, faço meu leque e assim por diante, ok? Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou fazer a segunda carreira. Eu venho aqui no ponto alto seguinte, e faço um ponto baixíssimo. Vem aqui nesse espaço, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. Um, dois, três correntinhas, e aqui mais dois pontos altos, ok? Assim tá, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui nessa argolinha inteira e faço um ponto baixo, tá? Assim, venho aqui na próxima argolinha e vou fazer um leque aqui. OK? Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Nove pontos altos. vem aqui na argolinha seguinte, prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho aqui no meio do leque e vou repetir: um ponto alto, dois, uma, duas, três correntinhas, e novamente, mais dois pontos altos: um ponto alto, dois pontos altos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira: olha só, tá. Então, aqui eu terminei na terceira correntinha fazendo um ponto baixíssimo. Caminhei, né? Com um ponto baixíssimo no ponto alto e aqui no espaço, tá bom? igualzinho a carreira anterior, ok? Então, agora eu vou fazer a terceira carreira: vou fazer uma, duas, três correntinhas e um ponto alto aqui. Faço duas correntinhas e vou fazer mais um ponto alto dois pontos altos duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos ok é aqui que eu vou fazer os aumentos e aqui vai ser o leque sempre igual sempre repetitivo tá bom então a seguir faço três correntinhas tá dou uma laçada e venho aqui Nesse espaço fazendo um ponto baixo tá aqui ó, ok, toma laçada. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto e vou separar com uma correntinha. Eu vou fazer isso em todos os pontos: faço um ponto alto no ponto seguinte e uma correntinha tá, um ponto alto no ponto seguinte e uma correntinha até terminar o leque. Assim tá, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Ok, feito isso, eu prendo aqui com um ponto baixo, faço as três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente, tá? Fazendo um aumento com um, dois pontos altos, duas correntinhas dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então agora é só vocês repetirem a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá bom? Então aqui eu caminhei novamente aqui no espaço e agora eu vou fazer a quarta carreira. Faço aqui as três correntinhas, um ponto alto nesse mesmo lugar, duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos tá assim dessa forma aqui faço uma correntinha de separação venho aqui no espaço seguinte e vou repetir novamente tá dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos ok agora eu vou fazer uma correntinha dou uma laçada vem aqui nesse primeiro espaço do leque tá vou fazer dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas no espaço seguinte eu vou repetir dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas no próximo dois pontos altos fechados juntos separado com três correntinhas eu vou fazer isso até o último espaço do leque ok então ficou assim uma duas três quatro cinco seis sete oito bolinhas ok feito isso eu faço uma correntinha vem aqui nesse espaço tá do leque e faço um ponto alto dois pontos altos duas correntinhas aqui novamente mais dois pontos altos uma correntinha de separação passo para o próximo espaço e vou repetir mais dois pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos tá então agora é só vocês repetirem a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui então olha só vou começar aqui no meio do leque tá eu vou fazer aqui as três correntinhas, aqui meu ponto alto, duas correntinhas, e aqui novamente, mais dois pontos altos, ok? Assim, faço aqui duas correntinhas, venho aqui no próximo leque e vou repetir novamente: dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos tá Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nesse primeiro espaço, faço um ponto baixo, tá? Eu vou estar repetindo essa aqui das, das argolinhas, que é a primeira carreira aqui, tá? Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular uma bolinha, duas bolinhas, aqui no próximo espaço, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo uma bolinha, duas bolinhas aqui no próximo espaço. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo novamente uma bolinha, duas bolinhas aqui no próximo espaço. Um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Aqui no leque eu vou repetir novamente dois pontos altos. Duas correntinhas aqui, mais dois pontos altos, passa as duas correntinhas no próximo leque. Novamente, dois pontos altos aqui, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, ok? Assim, dessa forma. Carreira seis. Passo aqui as três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos, tá? Aqui assim. Agora eu vou fazer mais dois pontos altos aqui, onde tem duas correntinhas, tá? Faço dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então fiz aqui um leque tá dessa forma aqui aí eu sigo fazendo aqui ó próximo leque dois pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos ok agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui onde tem esse leque aqui ó tá faço uma duas três quatro Cinco correntinhas vem aqui na argolinha, faço um ponto baixo na próxima argolinha. Eu vou fazer meus nove pontos altos, ok? Feito aqui os nove pontos altos. Faço aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Correntinhas, aqui eu volto a fazer o meu leque de dois pontos altos duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui onde tem o espaço de duas correntinhas, vou repetir um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E aqui no próximo leque, vou repetir novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, ok? O importante agora que eu vou mostrar pra vocês é mais aqui nessa parte. Essa parte, como eu falei pra vocês, vai ser uma repetição, tá? Carreira 7. Faça aqui as três correntinhas: um ponto alto, duas correntinhas. E aqui novamente, mais dois pontos altos, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha, passo para o próximo leque e vou repetir o leque. Tá? Dois pontos altos, duas correntinhas. E aqui, mais dois pontos altos. Faço uma correntinha, passo para o próximo leque e vou repetir novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. tá e aqui eu vou repetir a mesma coisa tá Faço uma duas três correntinhas vem aqui nesse espaço um ponto baixo tá vem aqui no primeiro ponto faço um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha até o final do leque bom feito aqui eu vou repetir novamente faço um ponto baixo uma duas Três correntinhas, tá? E aqui eu vou repetir novamente tudo que eu fiz aqui, ó, no começo ó. dessa mesma forma, ok. Carreira 8. Aqui eu já comecei porque sempre vai ser assim, tá? Igual. Então, feito isso, faço duas correntinhas aqui no meu leque e vou seguir fazendo meu leque novamente, tá? Uma repetição. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ok. Faço as duas correntinhas e aqui eu sigo fazendo novamente o meu leque, tá? E aqui eu vou repetir a carreira aqui das bolinhas. Faço uma correntinha em cada espaço eu faço dois pontos altos fechados juntos, três correntinhas de espaço, ok? Carreira 9 Então, aqui eu adiantei, ok? Agora eu vou fazer as duas correntinhas. Vem aqui no próximo leque. Faço novamente aqui, dois pontos altos, tá? Agora, aqui eu vou aumentar uma correntinha. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho aqui e vou fazer mais dois pontos altos, tá? Assim dessa forma, faço as duas correntinhas, venho aqui, no próximo leque, vou repetir: dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Assim dessa forma, ok? Então agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou repetir novamente, tá, as argolinhas. Então faço aqui as três correntinhas, prendo aqui com um ponto baixo e vou seguir fazendo aqui. Cinco correntinhas, pulo duas bolinhas, venho aqui no seguinte, faço um ponto baixo e assim por diante, OK? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, nessa carreira. OK?